Aluno. O objetivo deste tutorial é mostrar como instalar o um ambiente de modelagem de sistema ASTAR e como criar um diagrama de caso de uso nesse ambiente. Existem vários programas para modelagem de sistemas. Escolhi o ASTAR por ter uma versão livre e por ser bastante utilizado, principalmente no meio acadêmico. Esse vídeo está dividido da seguinte forma. Primeiro vamos fazer o download do programa, em seguida vamos instalar. Logo após, vamos fazer a definição do problema e, em seguida, a criação do diagrama de caso de uso em cima do problema. Bom, vamos começar. Para fazer o download do programa, abre o seu navegador preferido e, em seguida, entre no site astar.net. Clique em Download. E logo após, a Star Community. Essa versão é gratuita. Com isso, o aluno não precisa se preocupar em pagar nada para utilizar o programa. Agora, selecione o sistema operacional que você utiliza. No meu caso, é o Windows 32-bits. Nesta outra tela, basta clicar em Download. Agora vamos escolher onde ficará o instalador do programa. Após o download, vamos instalá-lo. Para isso, basta clicar duas vezes no arquivo de instalação. Clicar em Executar. Escolher a linguagem. Como não tem o português, vamos escolher o inglês. Clicar em Next. Aceitar os termos, clicar em Next, Next de novo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez e clicar em Install. Agora vamos finalizar a instalação e logo em seguida será aberto o ASTAR. Neste momento vamos definir o problema que iremos modelar. Usarei como exemplo o sistema de uma videolocadora. Esse sistema será subdividido em dois subsistemas, o controle de acervo e o atendimento ao cliente. O controle de acervo terá apenas um ator funcionário atuando. Ele representará os funcionários de uma loja real. É a partir dele que será cadastrado um título, um item e um distribuidor. Já o atendimento ao cliente terá dois atores, o funcionário e o cliente. O cliente poderá consultar um título e, consequentemente, poderá efetuar reserva. Já o funcionário poderá cadastrar um cliente, efetuar reserva, locação e devolução. Após a locação ou a devolução, deverá ser feito o pagamento. E após consultar um título, o cliente ou o funcionário poderá efetuar a reserva. A primeira coisa que temos que fazer é criar o nosso projeto. Para isso, vamos clicar neste ícone. Agora temos que dividir o nosso sistema em dois. Para isso, devemos clicar com o botão direito do mouse em cima do ícone que representa o nosso projeto. Em seguida, Create Model e ADD Subsistema. Vamos nomeá-lo como Controle Acervo. Agora vamos criar o segundo subsistema, que será Atendimento ao Cliente. Para criar o diagrama de caso de uso, clique com o botão direito em cima do subsistema criado depois, Create Diagrama, ADD e Use Case Diagrama. Pronto. Agora temos que definir quem são os atores. Um ator é um papel que um usuário desempenha com respeito ao sistema. Os atores são externos ao sistema e representam tudo que tem necessidade de trocar informação com o sistema. E nosso problema, como já foi definido, quem vai interagir com o subsistema Controle Acervo será o funcionário. Por isso, vamos criá-lo através desse ícone. Clicando uma vez sobre o ator e a outra vez sobre a área do diagrama. Vamos dar o nome de funcionário. Agora temos que definir os casos de uso, ou seja, as funcionalidades do sistema que serão executadas a partir dos atores. Para criar as funcionalidades devemos clicar sobre essa elipse que representa os casos de uso e clicar sobre a área do diagrama. Essa primeira será o cadastrar título. Após criado o caso de uso devemos ligá-lo ao funcionário. Faremos isso da seguinte maneira, clicando sobre esse ícone e ligando até o caso de uso. Pronto, agora vamos criar os outros casos de uso e fazer a ligação. O próximo será cadastrar item. Vamos fazer a ligação... Por fim, o cadastrar distribuidor. Pronto, agora vamos criar o caso de uso do atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente terá dois atores, o funcionário e o cliente. Vamos criá-los. O primeiro caso de uso do funcionário será cadastrar cliente. O segundo será efetuar locação O terceiro será efetuar devolução Ao efetuar uma locação ou efetuar uma devolução, deve ser efetuado o pagamento. Por isso, vamos criar um caso de uso, efetuar pagamento, que terá uma relação de include entre os casos de uso, efetuar locação e devolução. Para criar a relação de include, devemos clicar sobre esse ícone e fazer a ligação entre os casos de uso. Agora temos o consultar título, que será ligado ao funcionário e ao cliente. Ao consultar um título, o funcionário ou o cliente pode efetuar uma reserva. Por isso, vamos criar o caso de uso e efetuar a reserva. Esse caso de uso tem uma relação de extend com o consultar título. Para criar essa relação, devemos clicar sobre esse ícone e ligá-los. Pronto, chegamos ao final desse tutorial. Nos próximos tutoriais vamos aprender outros diagramas para refinar ainda mais a nossa modelagem.